Bem-vindos a mais uma edição do ADEC TV E é sempre bom compartilhar esses momentos junto com vocês Eu sou a Carol Sackler E hoje nós estamos no quadro Entre Elas Eu estava com muita saudade de gravar o Entre Elas E para matar um pouquinho dessa saudade Estou recebendo aqui no estúdio duas convidadas E elas são muito especiais, principalmente para mim Mas antes de apresentá-las eu quero ler um versículo para vocês Está lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E de quem nós estamos falando? Nós estamos falando da mulher virtuosa. E eu, o livro de Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, ele apresenta essa mulher virtuosa. Uma mulher moralmente idônea, cheia de virtudes Nobre de caráter e repleta de inúmeras qualidades E hoje nós vamos conversar com essas convidadas A respeito um pouquinho da mulher virtuosa Ana Cláudia, seja bem-vinda Priscila, Pri, Oi, seja bem-vinda A Ana e a Pri fazem parte da Assembleia de Deus congredo no Tempo Central E elas são minhas amigas E é muito bom receber vocês aqui no estúdio Muito obrigada na Cláudia, é a primeira vez que você vem aqui no primeira estúdio? Primeira Priscila não é, né, Pri? Nós... É a segunda, né? No estúdio, mas nós já gravamos já, fora, já. né? <risos> Vamos conversar um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31? Vamos falar um pouquinho dela? Vamos. Dessa mulher ninja, né? Para os olhos de tantas mulheres, né, é quase que impossível chegar a ser a mulher virtuosa que a Bíblia fala, né? É o que mais a gente escuta, é. né? É impossível. É impossível, é nem e para quem não conhece esse capítulo, meninas, assim, às vezes é, as pessoas enxergam a mulher cristã só lembram da submissão ao marido, né? Tiram às vezes a submissão de contexto, mas em Provérbios 31 essa mulher ela é tudo, né? Ela é até empresária, ela é comerciante, empresária, dona de casa, mãe, amiga. Esposa, conselheira. Conselheira, a, a, né? ela é reconhecida na sociedade por causa das virtudes dela. Então, o que a gente fala? Assim, essa mulher é ninja, né? Ela, então, quer dizer, a mulher cristã ela pode fazer tudo. tudo. Eu encontro essa mulher virtuosa é, em Gênesis, quando Deus deu um projeto para Noé na construção daquela arca. E aí que ele leva aquele projeto para ela. E ali, por quê? Porque Deus confiou nela e confiou, confiou nele e confiou nela. Porque ela é uma mulher forte, ela é uma mulher de visão de futuro. Porque um homem, ele consegue ver um projeto, ela, vamos imaginar um projeto de uma arca, mas ela já visualizava ela dentro daquela arca, com a cozinha, com tudo. Entende? Assim, aquela, aquela segurança que ela tinha, daquele projeto que era para eles, para o futuro. Um, futuro. um futuro bem longe, que durou cerca de 100 anos. Então, assim, eu encontro tanta virtude nessa mulher, porque a Bíblia fala que ela era sozinha. Na esposa de Noé. Ela, é, ela passou aquele processo todo na criação de filhos. E assim, vamos pegar o início e o fim, não, nós não vamos decorrer a história. É, o fim, entrou todos na arca, por quê? Porque era uma mulher forte que conseguiu é, trazer o um equilíbrio para aquela família. Direcionar os filhos, direcionar a, a, no, no caminho certo. Então, assim, eu, eu, particularmente, eu tenho aquela mulher como um, um exemplo de uma mulher virtuosa. Pego provérbios e vou lá em Gênesis. E, ao mesmo tempo, eu encontro uma que, é, que tiveram a mesma visão que você vai lá em, em a Mulher de Ló. Ela também tinha um... Ela poderia, poderia ter sorrido para o futuro. O futuro dela era um futuro mais próximo. Porque a ordem era, sai, e ela cruzou os braços, ela não correu. Aí você vê que... Ela olhou para trás, ela não olhou para frente. A mulher virtuosa, o que que ela é? Ela é ágil. Quando você recebe uma, uma ordem, principalmente de Deus, ela é rápida. Ela é atenta, né? Ela é atenta. Né? E outra coisa, ela não se, ela não se não preocupou com as consequências da casa dela, da família dela, a ponto do o anjo ter que arrancar, puxar. E aí o que, que ela faz? Ela fica agarrada no presente, porque ela não se intimidou com aquilo ali, e morre olhando para o passado. Não alcançou o futuro que foi o quê? Planejado por Deus da mesma forma que foi lá para a mulher de Noé. Lá para Noé, é, vocês vão construir, vocês vão ter um futuro brilhante. Ela conseguiu sorrir no futuro, ver um futuro brilhante para a família dela. Já lá em Gênesis também, o que, que, que, que acontece? Ela já não agarrou o futuro, ela não sorriu para o futuro. Né? E Jesus já faz um alerta lá em Lucas. O que, que ele fala? Olhar é a mulher virtuosa. de novo. Quer dizer, mulher virtuosa não olha para trás. Ajudei a ordem, partiu fazer. Né? Na verdade, temos exemplos para tudo na tudo. Bíblia, né? Exemplos que não foram tão bons, é. exemplos excelentes. E o mulher virtuosa é isso que a Cláudia falou, né? Não é só pegar o Provérbios não. 31, é de Gênesis, uhum. a Apocalipse, é você conhecer a palavra, é você conhecer as ordens e tá em obediência, né? Se você, quando a gente lê o provérbios 31 sobre o que é ser a mulher virtuosa e não conhece o que vem antes e o que vem após a gente assusta uhum. aí a gente acha que a gente aí acontece o que você falou, né? Tá tendo a inversão de valores, as pessoas não estão sabendo o que, que é a submissão da mulher virtuosa, né? Porque fica presa a apenas um versículo da palavra de Deus e esquece de todo o resto, de todos os mandamentos, de tudo que vem junto ali dentro da palavra do Senhor. E a gente já falando de futuro, né? Olhar para frente, né? Quando Deus dá uma ordem, olhar para o futuro. É, tem uma pergunta para vocês, para vocês duas. O que faz uma mulher ser tão confiante, igual esse versículo né? que eu li, a ponto de sorrir para o futuro? Eu acho que é... Eu acho não, né? A nossa confiança tem que estar... Tá em conhecer a Deus, o Espírito Santo de Deus, é conhecer as promessas dEle, é saber em quem nós podemos confiar, em como agir na hora de agir. Quando a gente está direcionado pelo Espírito Santo de Deus, essa confiança, não em nós, mas nele, nos planos dEle, o que Ele tem para nós, nos faz olhar para o futuro de uma forma mais tranquila. De uma forma mais calma, nos faz claro. enxergar, não o que o mundo vê, o que os nossos olhos vê, querem ver, mas o que a palavra de Deus diz sobre o nosso futuro. É exatamente isso aí, ó, a construção. Veja bem, o momento é, daquela construção da Arca é o mesmo momento que nós estamos vivendo. Era o pecado em versão de valor, que era certo está errado, o que é errado está certo. E aí? E nós, nós também, nós estamos nessa construção, nós estamos enxergando o nosso futuro, que nós estamos construindo a nossa arca, que pela fé, vai, minha família toda vai entrar na arca, vai ficar toda segura. Eu consigo enxergar isso no futuro. E a confiança que ela teve no marido e em Deus, porque não, eu nunca é tinha esse. chovido não, na terra. Como é. que, que vai não, vir não. um dilúvio, que é isso, que é água do céu. Mas, Aí você vê o que é a esposa virtuosa, né? Ela tá junto, junto ela tá em equilíbrio, é. ela tá no mesmo Sim. patamar. No mesmo que propósito, não é. no mesmo propósito, né? para ela conseguir enxergar é isso, o que, o qual é o propósito. São funções diferentes com o mesmo propósito. Isso é ser a mulher virtuosa, é. né? E gente, existe homem e mulher porque nós temos funções diferentes. Se não, uhum. não precisava, é. né? Não existe valor diferente, diferente. para Deus entre homem e mulher, mas funções diferentes, sim. Cada um tem a sua função, o seu papel. Para Deus e na sociedade, na casa, em todo lugar, uhum. né? Para ter o equilíbrio é preciso ter funções diferentes. Uhum. Já pensou todo mundo fazendo a mesma, mesma coisa? coisa. Todo mundo igual. Não, não, não tem não jeito, certo. não dá certo. Não. De onde vem a força dessa mulher? Então, a força só pode vir daquele que realmente é o dono da força. Aquele que é o forte, o poderoso. Porque tudo isso, para você ter essa força, é, é no Senhor. Porque a gente ganha força na academia, a gente ganha força, tem que ganhar mesmo. Mulher mulher virtuosa ela tem que seguir esses dois, essas duas linhas. Ser forte aqui E na hora do vendaval Na hora da, da, da, da luta, da dificuldade Ela é forte no joelho Aí Ela tem a comunhão com Deus Ela busca uma direção segura né? Aí que ela se torna forte Porque ela pode estar ali no meio do caos Porque é, Voltando lá em Gênesis Era um momento de caos, era um momento delicado né? E eu trago de novo É o mesmo momento nosso E nós temos fortalecido O Senhor a cada dia buscando é, a comunhão com o Espírito Santo que ele vai direcionando. Diária, é, né Cláudia? É diária, isso é 24 horas, o negócio é constante, a busca é constante para ser forte. Nós sabemos, né Priscila, onde, veio nosso refúgio, onde é nosso refúgio, onde é nossa fortaleza. Sabemos. Eu costumo brincar, a gente tem um grupo de estudo na quarta-feira sobre esposa excelente, é um livro que a gente faz o acompanhamento dele na palavra. Até e já eu... indica ele. É, chama Esposa Excelente. É um livro muito bom que nos direciona, né, Cláudia? Sim. E aí eu costumo brincar com as meninas que o meu lugar de refúgio durante o dia lá em casa é no meu banheiro. <risos> que na hora do, do vendaval, na hora do desespero, quando eu não sei o que fazer, o que falar, como agir, eu falo, né? Eu corro pro banheiro, fecho a porta, dobro os meus joelhos e falo, Senhor... Me ilumina, me dá a direção, porque agora eu preciso da sua orientação. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que agir. E aí eu, eu falo com elas. E o mais importante, além de chorar e de perguntar e de buscar uma orientação, a gente tem que parar para ouvir a direção do Senhor. Às vezes a gente só fala, né? Às vezes só, a gente só, só, só, fala, só fala, fala, fala, dá aquela suspirada e sai mas sem ouvir o que, que é para ser feito, sem ouvir a orientação do Senhor, sem pegar a palavra e ver o que eu tenho, o que Ele vai me falar, quais são as orientações dEle. E eu brinco no banheiro por quê? em casa tem criança pequena, pequena, então assim, quando elas estão em casa, eu não tenho aonde ter o meu uhum. sossego. Então é no banheiro que eu vou e fecho a porta. Então durante o dia eu brinco com o meu lugar de refúgio na hora das confusões é no banheiro. Eu não penso que isso não faz efeito, porque às vezes a gente está naquele momento, eu falo, nossa, fazer igual a Priscila, Se correr, depois eu resolvo a situação. É. Mulher virtual. Ah. E dá certo, eu falo, gente, vai para o banheiro, fecha a porta, é, eu já acho. Quem achará? E busca orientação que, que vem. Às vezes a gente faz isso no carro, dirigindo. Eu trancava muito, né, quando os meninos eram muito pequenos. Começava a brigar, eu também trancava dentro do banheiro. <risos> eu não conhecia a palavra, mas é, eu naquele momento, para fugir daquela confusão, eu acho que o único lugar que a gente vai poder chaviar é o banheiro mesmo. Né? A gente Sempre. precisa de silêncio, às vezes, para ouvir a voz do Senhor, né? Porque senão a gente é levada por emoção, e quando nós somos levadas por emoção, não dá ah. certo. Nós temos que ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Gente, e quando a gente fala que precisa de silêncio para ouvir a resposta, o Espírito Santo, a voz dele é, é, é muito suave, né? A gente precisa estar sensível mesmo. Falar, falar, falar assim, senhor, agora eu vou te ouvir. te ouvir. Porque é sensível se a gente perceber aquilo que as pessoas chamam de sexto sentido. Tipo assim, né? vou dar um exemplo simples. Leva a sombrinha hoje que vai chover. Uhum. Aí aquele ah, tenta na sua cabeça e você acha que é. É sua carne, que é você falando, aí você não leva, aí chove, mas não é. é. Nós temos visão de, de águia, vamos falar assim. Né? Mas Sim. quem que nos dá isso? É o seu Espírito é o seu Santo. Espírito Santo, que já está isso. alertando. Verdade. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal. Deus.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 Voltamos para o segundo bloco aqui do Entre Elas, nessa conversa gostosa que nós estamos tendo entre amigas. Meninas, tudo bem que o perfil dessa mulher virtuosa, mulher hebreia, desse tempo, é um pouco diferente do perfil da mulher de hoje. Mas os valores, os princípios do Senhor são, são os, mesmos. os mesmos. Isso não muda e nunca vai mudar. É... Então, diante disso... É... O que, vocês, o que você, como mulher, faz hoje que vai refletir no seu futuro? Seja tanto, né, a gente sempre espera um futuro bom, né? Mas o que você faz hoje que vai refletir no seu futuro? Seja alguma coisa que não vai dar certo ou algo né, que você já avisa que é para ter um futuro melhor. Só você falando aí, né, que hoje a gente não tem a, a mesma conduta, vamos falar assim, né, do que... É... No, do que no passado, mas que os nossos princípios são os mesmos, né? Aí Sarah chamava Abraão de Senhor. Hoje em dia, não. né? Seria muito estranho vocês viverem <risos> chegando, por exemplo, é, respondendo Léo e não, sim, Senhor, né? É uma coisa que não é, não é o normal, vamos falar assim. Só que... Mesmo porque o Senhor é respeito. É, né? isso. Só que trazendo isso para os nossos dias de hoje, o que, que a gente planta, que a gente colhe, o ser esposa, é, o ser mulher virtuosa, é a gente estar em obediência à palavra de Deus. É estar em submissão a Deus. É estar traçando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente está debaixo dessa obediência ao Senhor, por, por amor a Ele, não por obrigação, a gente colhe somente... Os frutos, as bênçãos que Deus tem para nós. Ah, você tá falando então que você não tem problema. Não, não é isso. Pelo contrário. Pelo né? contrário. Nós temos problemas, é, mas... lutas todos os dias. Mas é saber a quem recorrer e a como reagir naquele momento. É. né? Então eu acho que a gente plantando a obediência, a palavra do Senhor... A gente estando né, no mesmo propósito, alinhado ali, com os corações alinhados com o nosso marido, eu acho que a gente só tem a colher frutos positivos frutos de obediência, de rendição, é, bênçãos para a nossa casa mesmo, para os nossos filhos. Nada que foge da palavra do Senhor. Jeremias 29, 11. Os planos que ele tem para nós são muito maiores muito maiores. Que ele tem de confiante de um futuro é tá garantido aí já tá na verdade é o temor que a gente é o tem pelo Senhor, Senhor. Hum. porque o temor isso vai gerar na gente o que sempre temer ao Senhor a gente sempre vai gerar vai implicar que a gente vai honrá-lo ah. é honrar glorificar é. a Deus em todas as em todas coisas as né tempo. no e nosso dia a dia ali né lavando a vasilha é. Servindo o suco, fazendo almoço, arrumando o menino para ir pra escola. Se tiver que reclamar, reclama pro senhor, reclama ter pro sabedoria. Senhor, ter sabedoria na hora de falar, na hora de calar. É. Né? É, e isso é... não é só com o marido não, né pessoal, não, é, é com, com todo... E não tem ninguém aqui perfeito, porque nós erramos todos os dias. Nós erramos é. todos os dias. O, o, vamos falar assim, o tchan está aí, né? A gente reconhecer o nosso erro e reconhecer, reconhecer a nossa dependência do Senhor, né? Porque aí a gente reconhece, a gente vê a nossa falha e a gente precisa da misericórdia dele todos os dias na nossa vida para estar tá ali nos instruindo, né? Ainda bem Eu... que ela se renova toda manhã, é, né? Toda manhã. É um momento saudável né? e... e espiritual. Ele anda junto com, com o físico o que, o que a gente pode perceber aí, Carol é, é fazer aquilo que eu te falei Fazer aquilo desde o início É um exercício, é cuidar da saúde É, é manter a sua mente é, firmada nas coisas saudáveis Porque aí você vai ter é como, como você plantar mesmo Você vai cuidar você não, faz, você não coloca uma planta, você rega O sol vem e bate É mais ou menos isso aí é sempre cuidar de todos cuidado, os aspectos. de todos os aspectos. É o físico, o, ditado, o mental, mental, o espiritual. O ditado. o ditado popular é não deixar a peteca cair. Mas se você traz para o espiritual, é não deixar a lamparina apagar. Hum, muito bom, muito bem colocada, hum. na Cláudia. Muito bom <risos> essa analogia, muito é. legal. Vocês aí, alguém está nos assistindo, faz assim, vocês já têm essa confiança no Senhor. Mas e nós? Como que a gente faz... Para adquirir, para ter esta confiança, porque é, a gente é muito. Né, a carne fala muito alto, e às vezes a gente gosta de confiar mesmo é, na gente. Na gente. Né? Aí qual seria a dica? Como adquirir essa confiança? Então, eu acho interessante, aí, quando, eu, quando você fala aí, eu, me, eu vou lá na história daquela menina que foi para casa de Namã. Namã. A que serva. ela, a serva, e ali ela ganhou uma confiança daquela mulher. E vice-versa. Aquela mulher também confiou na palavra daquela menina. Entende? Olha, olha que, que trajeto. Uma menina fala algo de confiança que ela tinha 100%. Aquela menina ela não tinha dúvida do que ela estava falando. Ela confiava 100% no que ela Transmitiu para aquela mulher. Agora aquela mulher que eu entendo que é também virtuosa. A Bíblia não fala o nome dela. É, que é uma mulher virtuosa para mim também. Porque ela ali para transmitir essa confiança para o marido... Ela, ela tinha que deixar, ela tinha que ter... É... Confiança na menina. Não, a vida dela, a vida dela era, era, era uma vida... Vamos o marido dizer. respeitava Isso, a opinião não, dela, né? Ele que, acatou. E transmitia pra ele. Quando ela falou que havia uma solução pra ele... Ele confiou. Na verdade, ele aquilo confiou. que a gente falou no começo, você falou, até, eles tinham o mesmo propósito. O mesmo propósito. Eles ele seguiam alinhados, né? É mais uma que eu também vejo provérbios 31 nela. É, é, pessoal, para quem não conhece, Naman, é, tá a história dele está lá no Antigo Testamento, ele é um general sírio e ele teve lepra, né? Lepra, né? Ele tava com lepra e o que que acontece? E essa doença não tinha cura naquela época. As pessoas com lepra eram muito mal vistas, eram até rejeitadas. E ele, numa dessas batalhas, ele tinha pego uma escrava, uma, uma escrava muito novinha, hebreia, e levado para casa dele. E essa menina falou para a esposa: "Olha, lá em Israel, uhum. lá na minha terra, tem profeta que resolve, que, que o, que problema. resolve o problema do general." Aí entrou o que a Ana Cláudia falou, né? Nossa, eu acho brilhante, porque é lógico que ela não chegou assim, ah, tem uma solução. Não, aquilo foi tudo uma, um, um jeito. E ele olhar para ela, que eu, eu, eu consigo assim, visualizar ela falando aquilo para ele, e ela falando assim, mais ou menos assim, vamos, vamos usar a, a seguro, né, umas figurinhas aqui para dar uma, uma, a, é, uma clareada na, na, na mensagem. Amor, você vai voltar curado. Você pode ir. Aí vamos voltar na nossa vida normal de, de casado. Nós vamos ter uma vida normal. E aquilo, eu imagino que ele deu, bateu no coração dele uma segurança tão forte que teve que fazer aquele movimento todo para ele receber. E no entanto voltou. Da forma como ela se E aí, Cláudia? E tem também a questão da menina, né? Priscila? A da menina, Ina. né? A menina, a serva, né? Ela conhecia o Deus a quem I ela servia. Ela tinha né? muita postura, né? Muita da postura da casa, Olha também só. diante da Olha casa. Uma menina, imagina é. que mulher que essa menina se tornou. E aí, trazendo assim, né? Como que um general acata uma, uma opinião da uma esposa, criança. né? Que aí a gente quebra aqui também aquilo que é da submissão, né? Que a esposa não tem o direito de corrigir ou de ah, falar ou de exaltar o marido. Claro que não. A esposa submissa, ela é, é auxiliadora, né? Então, quando as coisas não estão indo no caminho que deve ser seguido, nós temos a obrigação e nós temos a autoridade de Deus para estar exortando dentro da palavra... O nosso marido, isso. os nossos filhos, os nossos esposos, levarem ele dentro da palavra a mostrar que o erro... O meu nunca passou a mão na minha cabeça, minha Sim. atitude errada minha, tá? <risos> é, é. Nem é. o meu, gente. Nem e nem a o minha frase era assim... Você não me defende. Eu <risos> mais ou menos isso. Então, assim, essa submissão né, que fala dentro da palavra não é não ter voz ativa... Não é não poder expressar opinião e ser um ser morto dentro de casa, não é isso, né? É você estar tá, né, alinhado. Quando a gente casa, a gente não passa a ser uma só carne. Então tudo que foi gerado no coração do seu marido tem que ser gerado no meu coração, tem que ser gerado nos nossos corações, isso. porque é um propósito, propósito só. só. É, então deixa... assim, se, se eu estou fazendo algo de errado, ele tem por obrigação me corrigir, me exortar. Se ele está indo para um caminho que não né que está que tá errado, eu como auxiliadora dele, o que, que nós devemos fazer? Exortá-lo, uhum. corrigi-lo. Isso é com tá amor, junto, exortar, é. exortação com, com amor, com sabedoria, no momento certo, na hora é. certa, com as palavras certas e o mais importante, orientada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, gente, que a gente está sempre alinhada com a Palavra do Senhor, né, é ler a Palavra, estudar a Palavra, desfrutar da Palavra, é um prazer, assim, imensurável, e, e cada um vai saber só a partir do momento que você tiver o seu momento, seu e Deus com a Palavra, e a Deus gente... vai começar a revelar coisas profundas mesmo dentro do seu coração. A gente só confia, Carol, naquilo que a gente conhece, né? É verdade. Então, assim, pra gente confiar nos planos de Deus, pra gente... Olhar para o futuro como Deus vê, não com os nossos olhos. A gente precisa conhecê-lo. E como que a gente conhece? A intimidade com ele. A intimidade Através da palavra. palavra. É intimidade. Palavra, né? E é todos os dias, Essa né? Busca, não consciente. é assim. Ah, hoje eu acordei, eu estou uhum. cansado, não estou com vontade. Hum. Não. É aquilo que a gente fala muito nas quartas-feiras, né? Que nós não podemos ser movidas por emoções, é, mas pelo Espírito né? Santo de Deus. É rotina. gente. Você tem que impor aquilo ali e ter o seu momento de leitura da palavra, de oração e de escutar o que o Espírito Santo está te orientando para aquele dia, né? Você sempre desabafa com o Senhor, tá? Com o Senhor. Com o Senhor, porque eu já levei várias lições A gente tem esse hábito, de fazer né? errado sem esse hábito de ir falando, né? Apontando os erros, não é nem por maldade, é por falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes a gente vai conversar com uma amiga e a gente expõe demais, né? Algo que não deve ser exposto. O que acontece no matrimônio, deve ficar ali no matrimônio, dentro do casamento e com Deus. Então, antes de desabafar com a amiga, né? Ou com a família, com mãe, alguma coisa Sim. assim, desabafa no joelho com o Espírito Santo de Deus. Então, essa, é, semana passada, a minha filha falou isso pra mim. E eu fiquei muito feliz de poder ouvir, de, né? ela tem 22 anos, ela falou, mãe, eu não me recordo de você chegar na minha avó e falar do meu, mal do meu pai, você, eu nunca ouvi você uhum. levar problema para a casa da minha avó, aí ah, eu quero fazer desse mesmo, dessa mesma forma, eu não quero trazer problema para você. Então, assim, eu, eu, eu às vezes, eu, eu, tinha situações que a gente estava lá, no caso, ninguém nem sabia, que ainda estava... Né? Não estava ali com o coração uhum. de triste, mas não, conversava normal, chegava em casa, resolvia aqui, o problema. Gente, é, né? é problemas que a gente tem no dia a dia, de relacionamento, sim, sim. né? Esses tipos de claro. problemas que nós estamos falando. É, sim, coisinhas bobas, gente. Coisas é, coisas, bobas, é, coisas rotineiras, é, né? né? Coisas rotineiras. <risos> Nós vamos deixar bem claro, né, é. porque tem coisas ah, que já é um envolvem óbvio, outras supor. questões. Não, vamos <risos> falar assim, né eu sou mãe, minha filha tem um casamento, ela vai chegar perto de mim pra falar alguma coisa que tá acontecendo dentro do casamento dela, eu automaticamente eu vou pegar qual partido? Né? E talvez vai até Sim. triplicar aquela situação. Que triplicar. É é um problema. Então, assim, são detalhes que a gente tem que estar muito atenta. É, ouve pelas metades, é. Isso. pega só... So... É, Na é, verdade, da gente. em Tito, eles até nos ori... né, orientam orienta. a pegarmos conselhos com as mulheres é mais ver. velhas. E eu acho importantíssimo. Não, Mas a resposta final sempre tem que estar compatível com a palavra de Deus. Deus. Sempre. Sempre. Se não, não é aquela resposta. Devemos pegar, devemos ouvir né, as mais velhas. Elas são instruídas a nos ensinar mas são mulheres com sabedoria. Com sabedoria, baseadas é. na, palavra. na palavra. Não é com qualquer pessoa. Meninas, nós vamos continuar conversando. Hum, fora do programa agora, porque nós estamos encerrando. É. Né? Passa muito rápido, porque é sempre muito bom, né? É. Esse, esse, esse momento, por isso que eu falei que eu estava com muita saudade do Entre Elas. E para encerrar, né eu gostaria que vocês deixassem um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, cada uma de vocês. Eu falei que eu queria trazer o livro, mas esqueci. É, tem um livro muito bom, que chama Mulheres do Reino. Podem ler. E ele fala uma coisa sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela nos mostra que é aquela mulher que faz o seu melhor para Deus. Ela glorifica a Deus o tempo todo, dando o seu melhor seja cuidando do seu, da sua casa, seja lá no hospital, seja qual a sua função, aonde você estiver, Glorifica a Deus, dando o seu melhor. Isso é ser a mulher virtuosa, porque às vezes a gente quer é, nos encaixar em um padrão que não nos cabe, e isso causa só frustração. Então quando a gente dá o nosso melhor para o Senhor, que nós estamos em obediência com Ele, né, que a gente consegue glorificá-lo em tudo que a gente faz e isso é ser a mulher virtuosa de Provérbios 31 então, a, a mulher ela vale mais que o rubi <risos> né? por isso ela é virtuosa e ela é virtuosa porque ela ouve os conselhos ela toma decisões certas Sábio, e não? ela toma a decisão certa porque ela dá ouvido à sabedoria e ela dá ouvido à sabedoria porque ela teme a Deus então, o meu conselho é temer a Deus. Sempre. É o princípio de todas, é. as, de todas coisas, as coisas, é Temer ao o, o, é o que temor ficou. do Senhor. Pessoal, Deus abençoe poderosamente. Eu não preciso falar mais nada. E até a próxima edição da ADEC TV. Olá!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 tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.